fui o primeiro brasileiro a estabelecer um recorde de memória há alguns anos. Eu recebi o título de melhor memória do Brasil. Prazer, Renato Alves aqui com você. E, além disso, eu tenho a formação, né, eu sou graduado em ciências da computação, eu estudei ciências cognitivas e filosofia da mente pela Unesp... Pra... Ah, eu também sou um mnemonista profissional, atuo profissionalmente no Brasil há 23 anos, trabalhando com o tema memorização, aprendizagem concentração. Ah, e também eu recebi o título de Melhor Memória do Brasil. Isso sou Conferência nacional e internacional em congressos de educação, congressos de geriatria, saúde mental e escritor best-seller. sou autor de nove livros.